Vai passear, vai, vai passear, vai embora, vai embora. Pica mula, vai, vai, vai, vai, vai, vai, tchau, tchau. Deixa eu ficar aqui, toma de mata rapaz, olha pra cima. Vai embora, vai embora. Vai embora.